olá tudo bem vamos falar hoje sobre como receber alertas de mau tempo durante o trekking tcharam aí você está lá toda linda curtindo sua trilha vendo o seu pôr do sol está no segundo dia de travessia e aí de repente de repente de repente o tempo fecha Poxa, e ninguém te avisou. Você tinha visto a previsão do tempo, mas houve mudanças é, meteorológicas rápidas e aí você não, não ficou sabendo. Para corrigir isso, a Defesa Civil tem um sistema de alerta meteorológico que foi criado para enviar a previsão. É, de tempo com potencial de riscos, né? com a finalidade de prevenir desastres naturais, acidentes, incidentes, e são enviados alertas por SMS é, dos mais variados tipos de alertas meteorológicos, né? o que a Defesa Civil julga importante. E esses SMS são enviados para números de telefones cadastrados é, daquela cidade. Então, se há uma previsão de ressaca, vendaval, lagamento, enxurrada, neve, granizo, chuvas intensas, frente fria, onda de calor, alta radiação solar, tempestade de raios, baixa umidade, baixa umidade deslizamentos, né, qualquer outro fenômeno natural meteorológico naquele local, e aí a Defesa Civil então manda um alerta SMS para aquele local para as pessoas, para os números cadastrados daquele local esses alertas eles são criados lá em brasília pelo centro nacional de gerenciamento de riscos e desastres junto com o semadem e aí manda distribui essas informações através de, de, é, da defesa civil de cada local né? uma parceria junto com a natel e as empresas de telefonia móvel as empresas de celulares onde junto hoje pelo menos as últimas o último relatório da ministério da integração mês de abril de 2019 tinha mais de 6 milhões de números cadastrados em todo o brasil e o serviço já está funcionando em todo o brasil mas como é que funciona Ok é um serviço onde você cadastra um, um, um determinado cep de um lugar que você queira receber alerta e aí você manda para o 40199 e aí sempre que houver algum alerta meteorológico você vai receber um sms é, legal, é bacana é bacana mas ele não foi pensado para quem es, está é, fazendo alguma atividade é, de aventura quem está no meio da trilha em passeio não foi só pensado não foi exatamente pensado para essa atividade foi pensado para quem mora em cidade área de riscos áreas sujeitas alagamentos etc por que sms porque o sms ele, ele é ele é, é uma forma de se comunicar se comunicar de forma mais, é, mais eficiente né? qual outro formato de envio de alerta, é, todo mundo tem, tem celular, todo celular envia e recebe SMS, né? e o SMS da defesa civil independe de, é, da pessoa ter crédito no celular, né? e por fato de ser SMS não precisa estar conectado à internet. Né? e o sms você recebe e aonde tiver um sinalzinho de celular gsm que seja celularzinho rural você vai receber o sms onde você estiver esse serviço ele é totalmente gratuito okay? pra, tanto para solicitar o cadastro para mandar o, o seu CEP para o cadastro quanto para receber os alertas aí como é que eu faço para cadastrar meu CEP? Você pega seu CEP, você digita lá no SMS enviar para 40199, coloca o CEP do local que você tem interesse em receber alertas e envia. Enviando, você já vai receber uma confirmação. Qual que é o pulo do gato para gente que faz atividades de aventura, que está sempre no mato, que está sempre na montanha, que está sempre na serra do mar, que está sempre fora da cidade, em algum parque. Né? Qual que é o pulo do gato? Tem uma coisa que a gente pode fazer com esse serviço, que é o monitoramento de entorno, certo? Por quê? É, porque os alertas alerta de SMS, é, às vezes... Ele chega muito em cima da hora. Então, por exemplo, é normal você receber os alertas para os próximos 20 minutos. Você recebe o um alerta, alerta de tempestade. Puf, e aí é para daqui 20 minutos. Isso quando não acontece de você receber já em cima da hora esses alertas. Começou a chover e aí você recebe junto com a chuva. né Então, para se antecipar o recebimento dessas alertas, né, nós que fazemos a atividade naturais, a gente pode fazer um monitoramento de alertas no entorno. Como que é isso? Você cadastra CEPs das cidades do entorno que você vai fazer a atividade. Ok? Ou você cadastra CEPs é, é, de forma linear, da onde vem a maior parte dos riscos. Então, por exemplo, inverno. Qual é o maior risco do inverno? São as frentes frias. Da onde vem as frentes frias? Vem do sul. Então o que, que eu faço? Eu cadastro é, CEPs das cidades ao longo do caminho da Frente Fria. Com isso, eu consigo saber e monitorar o andamento daquela frente o anda, monitoramento do andamento daquelas tempestades provocadas pela Frente Fria ao longo do caminho dela enquanto ela estiver vindo na minha direção então ao invés de eu receber um alerta de 20 minutos eu consigo recebê alerta de horas né então eu coloco lá curitiba então, em são paulo quando eu recebo alerta de curitiba a frente fria chegando em curitiba eu já sei que eu estou no caminho da frente fria é o caminho linear dela é esse vem de curitiba para são paulo né às vezes vai puxando um pouquinho para a Serra do Mar, às vezes para cima da Mantiqueira, às vezes ela puxa um pouquinho para o oeste paulista, né? Mas eu vou monitorando ela, eu já sei o que está acontecendo, e o mesmo caso das chuvas, é, das chuvas, As tempestades de verão, né? Então no verão, qual que é o nosso maior perigo, né? São as tempestades que se formam no final da tarde com chuva, raio, né? Tempestade elétrica esse é o nosso risco e aí o que, que eu faço em vez de colocar é, a, a, só o cep da cidade que eu estarei eu coloco o cep das cidades do entorno porque a chuva não respeita limite político limite administrativo né ela se forma e ela se movimenta né? e às vezes se forma isolada ou se forma de forma conjunta né e assim eu consigo ficar atento, eu recebo um alerta, por exemplo, eu estou lá em, em Passa 4, recebo um alerta de Jacareí, olha, tempestade se formando, eu já, opa, já vou olhar para o horizonte, já vou olhar no sentido sul, já vou começar a olhar para o céu, já vou começar a observar, uh, fazer um pouquinho de leitura de nuvens e começar a me antecipar o problema. Né? Então, essa é a dica. Tá bom monitoramento do entorno utilizando o serviço de alertas por sms da defesa civil de riscos meteorológicos posso cadastrar mais de um cep pode Quantos CEPs você quiser se não fosse esse esse, esse recurso de cadastrar vários CEPs, não conseguiria fazer o, o, o, o os alertas de monitoramento ou, ou os, é, não conseguiria monitorar o entorno né? E aí, como é que eu faço para parar, se eu não quiser, se eu quiser parar de receber os alertas? Cadastrei o CEP. Ah, mas eu não, não quero mais aqueles CEPs daquelas cidades. Não tem problema. É só mandar a palavra sair e o número do CEP. Ah, mas eu esqueci o CEP. Que que eu faço? Ah, eu mando um, uma mensagem o 4199 com a palavra consultar. Aí vem todos os CEPs, a lista de todos os CEPs que estão cadastrados. E aí depois eu mando uma mensagem de volta para sair com aquele número de CEP que eu quero descadastrar. E aí se eu esqueci o comando, não tem problema. Você envia lá a palavra ajuda né? ou qualquer mensagem válida para o número 4199 e aí vem todos os comandos para você utilizar. É isso aí. Agora você já sabe usar os alertas SMS da Defesa Civil, de alertas meteorológicos, ao seu favor, para você utilizar e monitorar o tempo no entorno dos locais da sua atividade. Até a próxima!